fala galera beleza trazendo para vocês aí mais um vídeo dessa vez a gente vai falar as cinco coisas que eu aprendi é, no pior ano da minha vida ao longo dessa semana aí É a nossa primeira semana que a gente tá nesse programa e eu vou falar para vocês é, a minha experiência ali e alguns algumas tarefas que foi nos dadas para cumprir ao longo da semana e cada dia tinha uma tarefa também tá é, eu vou falar sobre cinco a quarta delas eu achei que seria muito fácil é, fazer ela e acabou sendo a pior de todas Então vamos lá, a primeira a primeira tarefa foi é, ler é, três, três livros da Bíblia lá Era Pedro, João e Judas Se eu não me engano é isso aí mesmo, Pedro, João e Judas Só que é, eu não, nunca li a Bíblia, então eu acabei lendo assim por ler Eu não entendi bolufas nenhuma, mas vou me estudar para isso mas é, a gente tem que, mesmo não entendendo nada, a gente tem que dar continuidade ali no processo pra gente acabar entendendo É como se a gente estivesse entrando no primeiro emprego, né? É, não sabemos de nada, ao longo da semana, meses, aí vão aprendendo até ter a prática, né galera? Então vamos lá Primeiro foi ler a Bíblia, né? Foi passado que a gente vai ler a Bíblia durante o ano todo é, A segunda coisa foi banho natural, né? Que A maioria das pessoas fala banho gelado eu achei que seria um pouquinho mais complicado, mas ah, o banho natural já tá sendo natural, foi batata. Então não tenho o que reclamar aí do banho natural, foi tranquilo. É, a gente leu também a Arte da Guerra. É, hoje é domingo, eu terminei ontem, no sábado, a Arte da Guerra. Eu achei que esse, esse processo de ler o livro e tal, e como eu não sou acostumado a ler, é... Praticamente 98% aqui da população brasileira não costuma ler, né? Então, eu tô no... Tá, estava no meio dela, agora não estou mais. Então, é, acabei conseguindo ler, porém, ele é um livro bem pequenininho. Ele tem 80 páginas ali, então é bem fácil de, de ler, né? Eu acabei terminando antes de, de, domingo, é, antes de, de ter, ter outra tarefa, né? Então... E um insight bacana que eu vou passar pra vocês Que eu achei no Arte da Guerra é, Que eu recomendo também Vocês a lerem é, eu achei, eu, Se eu não me engano Eu coloquei uns 6, 7 tópicos ali Que me destacou, mas eu vou Trazer um para vocês um, um dos mais fortes que eu achei ali, tá galera? É o que? Conheça seu inimigo E conheça si mesmo Assim você quase não vai perder Guerra ou não vai perder guerra nenhuma E o que que eu o que, que eu trago com isso aqui pra vocês, tá, galera? o seguinte é, Vou trazer esse, esse, esse tópico pra, Pro dia de hoje aqui pro marketing digital, tá, galera? Então, assim é, Uma coisa que quando eu li essa mensagem Eu li esse, esse tópico Não foi um tópico, né? Mas foi uma pauta que É, é, é o... o rei lá do... Da China, sei lá Não sei que é o, o autor do livro, eu acho que é isso é, Ele fala assim Conheça a si mesmo, conheça o seu inimigo E jamais perderá uma guerra O que que eu trago isso por marketing digital? É, conheça o seu produto O produto que você está vendendo E conheça a persona que você vai vender E você vai vender muito, galera E isso faz muito sentido Quando você conhece o produto ali Sabe de a rabo Qual que é o benefício, qual que é a dor qual que é os benefícios é, além do normal que todo mundo vê? Vamos supor o capilar que a gente tá, tá, tá anunciando ali. É, é, normalmente a pessoa é, só vê a queda de cabelo, que nem né, o produto é, é focado para crescimento capilar. Então, vê algo além do normal. O Laliô. Todo mundo colocava reconstrutor capilar, mas ele servia como se fosse um, como não fosse uma chapinha, né? Mas ele hidratava o cabelo muito bem, assim, sabe? Então são coisas que a gente tem que ver além do normal para a gente se destacar. Então quando a gente conhece o produto além de todo mundo e a persona além de todo mundo, cara, você vai, meu, você vai vender muito, mas muito mesmo, velho. É como se você desse doce para criança. É basicamente isso Eu achei bacana isso daí No livro Arte da Guerra Então eu trouxe essa dica aqui pra vocês é, uma, Um dos tópicos também Que ele soltou lá pra gente ler Foi o documentário Tartarugas Ninja Tem no Netflix, tá galera? Então, caso vocês queiram Dar uma olhada lá E uma coisa que eu aprendi no, Nos Tartaruga Ninja foi Nunca uma ideia é ruim nunca abandone seus sonhos e por mais que de tudo errado não desista da sua ideia é, que nem o Tartaruga Ninja é, eles o, o desenho em si era era, era meio que sanguinário o, a primeira revistinha que eles fizeram do Tartaruga Ninja era sanguinário então como que eles ia fazer isso para vender brinquedo então eles não abandonaram a ideia do Tartaruga Ninja só que Mudaram de rota em vez de ele estar tá indo pela via a via rápida que seria o normal só que estava quebrada a via então ele teve que desviar de rota e continuar no mesmo caminho no mesmo objetivo na verdade né no mesmo objetivo trocou de rota mas continuou no mesmo objetivo foi uma lição assim que é para levar para a gente levar pro o resto da vida e eu achei bacana isso daí tá galera outra coisa a ah, e a quarta e a quarta coisa que eu achei que seria muito muito fácil mesmo tá galera Seria o jejum Caraca, bicho do céu Meu Deus O primeiro dia eu tava na empolgação ali Cara, foi, foi batata Na empolgação, ah, é que nem A gente só tem que fazer uma refeição durante o dia Então, eu falei Ah, batata, uma refeição, por quê? Eu trabalhava de Uber, eu saía 6 horas de casa Seis horas de casa Eu almoçava normalmente Aí quando dava umas cinco, 6 horas mais ou menos Eu tomava um café ali, comia um pão Tomava um café com leite isso aí é pra trabalhar E trabalhava 12 horas e ficava bem de boa, bem tranquilo Chegava em casa, comia alguma coisinha Às vezes só tomava água e já dormia Só que não sei o que aconteceu Caraca, bicho Segunda-feira bacana Terça-feira eu tava querendo roer as paredes Porque tava dando muita, muita fome Na quarta-feira, cara, começou a me dar uma dor de cabeça Terrível, fraqueza no corpo, né? E na, quinta, na quarta deu uma dor de cabeça Aí na quinta melhorou Na sexta e no sábado piorou demais a dor de cabeça E hoje de manhã tá bem mais tranquilo Como a gente já saiu já da, da, do jejum Então eu já tomei um café da manhã Tava de boa já Agora daqui a pouquinho eu tô indo pra casa E almoçar com a, com a patroa Fazer aquele rango da hora Mas é bacana não Mas tá sendo uma aprendizagem da hora aí Tá, tô aprendendo muita coisa Principalmente é, A gente também cortou, teve as diárias Vou falar um pouquinho das diárias agora, tá galera Na segunda-feira Foi Deixa eu ver se eu me lembro aqui, tá galera Segunda-feira foi Deixa eu ver se eu me lembro Segunda-feira Eu não vou lembrar os dias Não vou lembrar os dias por ordem, assim é, a gente teve que se conectar com, com alguém relevante é, da internet que a gente conhecia, que nem eu, te, eu sigo três pessoas, que é o Thiago Negro, o Kaiser e o Pablo. É, mandei mensagem os três, dois desses daí me responderam e, e um não. A gente tem que. E aconteceu muita coisa, eu acho que até o Pablo postou lá sobre. É, mostrar um interesse para a pessoa, mas eu acho que a galera não entendeu muito bem. A, a pessoa só colocou, colocava assim, ó, olá, tudo bom? Tudo bom com você? Tem algo de interesse para você. E isso não faz conexão alguma, isso às vezes acaba é, tendo até um bloqueio. Foi algo que eu não fiz, eu falei algo referente a admirar ele, é, se eu tivesse alguma coisa que poderia agregar ou eu tenho algo a agregar a ele, ele seria bastante interessante isso. E dois, desses, dois deles me responderam e um não. Eu achei bacana, mas a maioria da galera não entendeu, meio que fez, fez um spam da, da parada. E uma, uma galera, uma pancada de nego mesmo, foi lá falar, perguntar pro Pablo se ele, se ele tinha feito alguma coisa, mandado os alunos dele. É, fazer algum exercício e tal, mas foi bastante interessante isso daí teve a parte de é, eliminar 12 alimentos é, ruins e 12 alimentos saudáveis, a gente tinha que trocar né, o alimento ruim pelo saudável isso daí foi batata é, bastante coisa já no final do ano passado de 2020 eu já, já tinha cortado uma penca de coisa já esse ano agora, nessa semana, já cortei mais uma penca Então foi bem tranquilo E adicionar todos os alimentos que é bom a saúde é, Eu não comia tanta verdura, tanto, tanto legumes Acabei incrementando isso daí e mais algumas coisas Teve um desafio também de... O um desafio da riqueza, eu achei bastante interessante Era onde a gente ia trocar todos os, todas as despesas pelo custo Quem não sabe o que é despesa e custo é tudo que gasta dinheiro sem voltar nada Vamos supor, esse carro aqui é, Ele estava sendo é, Despesa Até semana que vem ele estava sendo despesa Agora ele não vai ser mais Porque ele só gastava Ele tava em casa, quando eu tava trabalhando de Uber Eu tava trabalhando em Com carro, então ele praticamente Ele era um Um, um custo, né? Onde eu colocava dinheiro ali Colocava gasolina, pagava A prestação do carro, seguro é, IPTU, IPTU não, IPVA, licenciamento, então ele estava sendo como um custo e uma despesa, um, só um custo, porque eu gastava dinheiro e ele me retornava dinheiro. Como eu comecei a trabalhar com marketing digital, ele ficou parado na garagem, então ele só, como, ele ficou só como uma despesa, ele só tinha esses gastos e ele não, repua, ele não recolocava esse dinheiro. Então, a partir de semana que vem, nem que eu tenha que trabalhar uma, duas horas por dia, esse carro aqui ele vai me trazer dinheiro também Então assim, teve algumas coisas que eu vou mudar também Eu vou colocar mais é, mais curso na minha vida é, Como se fosse umas renda, renda, renda passiva não, renda extra né Que nem a gente trabalha agora no marketing digital Então há algum tempo assim eu tenho livre Tanto para mim desenvolver novas habilidades para me ter renda extra e trabalhar aqui no Uber Nem que seja uma hora Mas esse carro aqui, ele não vai ser despesa Ele vai ser custo para mim Beleza, aí teve Teve o desafio Da interpretação Da palavra Que foi No sábado A de hoje eu não vi ainda No sábado foi a interpretação da palavra Então a gente tem que ler os capítulos que a gente leu E interpretar colocar a, a, para gente como se fosse é, uma prioridade ali, prioridade não desculpa, é, como se nó, tivesse falado para nós qualquer parágrafo voltado para nós assim. Então é, a partir de, de ontem que foi dado esse essa tarefa então ficou bem mais fácil o entendimento da Bíblia. É, então a partir de agora de semana que vem. Pra... Vai ter novo desafio. É, todo domingo eu vou estar postando o desafio da semana, tá, galera? É, o, o desafio da semana não. O compilado da semana para vocês estarem acompanhando aí, tá? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha, tá, galera? Se, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?